dia pelo telefone mandou me avisar lá no morro quando a luz da Light pifa, nós apela para vela que alumeia também a empresa Light que desde 1907 fornece energia elétrica no Rio de Janeiro nasceu no Canadá com o nome de The Rio de Janeiro Travel Light and Power Posteriormente, ampliou suas ações para os setores de gás, telefonia e transporte, com a aquisição de companhias de ponte. Por sua influência política e econômica, passou a ser conhecida como o povo canadense. No final da década de 70, foi estatizada, sendo privatizada em 1996. O belíssimo prédio que sedia a empresa também abriga o Centro Cultural Light. Sua fachada, no estilo renascentista americano, foi fabricada nos Estados Unidos e montada no Brasil. Quando tem se não tem, não faz mal. A gente samba no escuro, que é muito mais legal. E é natural.